Jornalismo, informação, opinião, humor, opinião, para quem tem pressa, o Meia Hora está no ar. Olá Paraíba, olá Paraibanos, olá, telenautas de todo o estado. Começar o programa agradecendo a repercussão do Meia Hora em todo o estado. É, reforçar os canais de transmissão. Você pode assistir o Meia Hora ao vivo através da página principal do Fonte 83. .com.br Já está na página principal fonte83.com.br Através do meu Instagram arroba Fabiano Gomes PB Nós já estamos ao vivo pelo Fabiano Gomes PB Já somos 140 aqui Abraçar todos Através do nosso Facebook www ponto facebook.com/barra fabiano gomes pb você pode nos assistir também tá certo pelo instagram pelo facebook pelo youtube youtube fonte 83 e na página inicial do www.fonte83.com Ponto .br. Quarta-feira, 23 de janeiro de 2019, o Meia Hora já está no ar. Aqui do meu lado esquerdo, o professor analista político Flávio Lúcio. Professor, seja bem-vindo. Como é que vai? Tudo em ordem? Como é que foi ontem a, a, a repercussão do discurso do presidente Bolsonaro para o mundo? Acho muito decepcionante é, a começar a o presidente tinha acho, 45 minutos para falar, fazer um discurso. Ele utilizou, se não me engano, apenas seis minutos. Seis. Né? Como é, pré -viz, pré -viz. Eu vi o pessoal comentando, fazendo gozação. Ele já tinha na quanto rede, só... tempo para o discurso? 45, 45 minutos. Usou seis? E usou seis. Você né? achou pouco? Ah, para bolsonaro <risos> Bolsonaro, parece uma eternidade. Uma é. coisa, né? é, o Fabiano. Oi. Que líder da dos dois. A vinheta dos dois, vamos botar. Flávio Lúcio Adriana Bezerra Pois não, Adriana? A pergunta que eu me fiz lá no meu blog, né? O adrianabezerra.com.br Que líder de nação tem a oportunidade de falar durante 45... Aliás, que líder de nação perderia um minuto sequer? Desperdiçaria um minuto sequer? E falar pra... para o mundo vender a potencialidade, os valores, né, diante de uma plateia tão seleta, de, dos maiores líderes mundiais. Principalmente, Essa pessoa, principalmente empresariais, né? porque Davos acredito, é uma reunião... Exato, do, do, do, do, é um fórum econômico, da, econômico do, do, dos então, mais assim, ricos. Né? Todo mundo ansioso para saber desse Brasil novo de Bolsonaro, quem era Bolsonaro, o que ele pretendia. E eu acho que é a única pessoa, o único líder que pode desperdiçar esse tempo, porque assim, foi, o Davos é, é, facultou 45 minutos antes mesmo de chegar lá, Bolsonaro disse, não, me basta 30, tá? E, na verdade, acabou usando apenas 6. Foi eu, lido, eu não acompanhei, foi lido ou foi de improviso? Não, ele tinha, foi telepronter. Aquele lido, transparente, foi, é, o telepronter é transparente. Exato. Foi, foi muito nervoso, dando sinais realmente de mãos tremulando, o um, um, um rosto muito rígido, bem típico de quem está nervoso. É que tensão e que a... atenção do momento político no, no país, né? É, não, eu acho que é de, do, do, da falta de controle emocional mesmo. E eu acho que o único eu respondendo a minha pergunta, que desperdiçaria um instante sequer de se apresentar a uma, um grupo tão seleto, é quem tem pouco a dizer ou está muito intimidado. Né, por estar ali naquele palco é, e, Eu acho que Bolsonaro se encaixa Nessas duas premissas, ele tem pouco a dizer Bolsonaro, cá para nós Minha gente, eu sei que os bolsominios me, me, me maltratam um bocado Quando eu digo isso, mas Nós elegemos um meme, Bolsonaro funciona Num ambiente raso, rápido Breve, da internet Com frases de efeito mas, quando você dá tempo para que ele possa dizer o que quer, o que pretende, o que planeja, o que planejou para o Brasil, é, sai mais do Agora, mesmo eu, eu de forma muito rápida. Eu acho que isso, Adriana, é intencional. Assim, não, não, a superficialidade de Bolsonaro se comprova no seu discurso, nas suas frases, quando ele é, quando ele é instado a, a responder questões que não estão previamente, que ele não está previamente preparado. É um, um discurso. Ele tem assessoria para escrever um discurso de 40 horas, se ele quisesse. Né? Não, não, e, e gente que escreve isso com qualidade e tal, ele, assessor não vai... não falta ele por isso. Aparentemente isso. não, porque o discurso de Bolsonaro, é, feita a ressalva da, da, da, da disposição dele de... Enxugar, de enxugar a, a, a, o leque, né, de, de fazer uma reforma tributária, reduzir a carga de impostos e abrir mais o comércio nacional, é, ele me pareceu um merchan da Embratu para turista desavisado. Temos praias, pantanal, florestas, biodiversidade, venham visitar. Gostava assim, ele entender que num foro comum da voz o Brasil, oitava economia do mundo, é amplamente conhecido, não precisava bancar, fazer um merchan da embratu foi é, mas muito ele, raso, ele, foi ele muito falou, Ele falou de temas também, como, por exemplo, que, que sou um contraditório e muitos ambientalistas, por exemplo, apontaram essa, essa, essa contradição em, em, em defender um, um desenvolvimento é, integrado ao meio ambiente, com preocupações ambientais, quando, na realidade, o que Bolsonaro tem feito é anunciado por exemplo, em termos de. Para a Amazônia, por exemplo, em termos de combate a, a, ao desmatamento, é, é, é regredir ao, em relação aos avanços que o Brasil teve nesses últimos. Principalmente governo viu e Dilma, o governo Lula Dilma, né? O que fez o, o, o presidente em exercício quando perguntado sobre os escândalos do filho de Bolsonaro? É coisa de pai para filho. Não, teve uma que ele respondeu dizendo o seguinte. É, eu estou preocupado é do. Do resultado do jogo do Flamengo e Botafogo. Não, ele disse que foi na segunda, ele disse: O Flamengo venceu o Botafogo. Venceu o Botafogo. Botafogo tô, eu quero saber disso, estou animado com isso. Então, então essa turma. <risos> Moral tá só na. Essa, essa turma é de. É, tá Moral um tá só. Não, foi desmoralizante. Imagina um vice-presidente. Aliás, presidente só na entora. Presidente em exercício, né? Mas me diga uma coisa: o que é que ele, ele, ele fugiu da pergunta e nós ficamos discutindo aqui a resposta vazia, totalmente sem. Descontextualizado, não tem nada a ver com o que foi perguntado. Né? Isso. E, na realidade, ele foge das perguntas. Deixa ele recusa responder algum... questões não, eu... Na verdade, Bolsonaro da forma satírica discurso... como fez, ele está dizendo: homem, oh, isso aqui acabou. Deixa eu dizer, só trazer os destaques de hoje que eu não trouxe ainda, não, e nós estamos sendo pra... esculachados nas redes. Perdão, perdão. se é um programa encerrar. que só fala mal do Bolsonaro. que ele falando. Mas o governo não tem nada de bom estão perguntando aqui. Não, não deixa eu só perguntar. para coisa não, boa aí Por favor, nos auxilie. Só para encerrar nossa discussão na discussão sobre é, Bolsonaro em Davos, tinha um amigo meu que dizia uma coisa que eu achei que guardei para a vida inteira porque é muito inteligente. Ele fala: assim, olha, de onde menos se espera é de onde Mas... não sai nada mesmo. Então, assim... <risos> Ai, ai. Bolsonaro, Bolsonaro inclusive, é, é absolutamente demonstrou mais uma vez demonstrou quando fugiu das entrevistas das, das dos debates dos debates e mais uma vez em Davos agora foi o mais curto da história, é né? absolutamente despreparado para assumir o governo brasileiro foi o mais curto da história do né? discurso dele né mas eu trazer alguns destaques é, enquanto isso tem coisa e notícia boa na Paraíba Apertando o cinto, o presidente do Tribunal de Justiça, de Justiça extingue cargos para economizar 2 milhões de reais. Muito bem. Muito é, bem. Boa notícia. Não, Eu acho, inclusive, que é, um, é sintomático de que ele já entendeu que o jogo vai ser duro também com o jo João Não, Azevedo. Ele, ele, grande, grande gesto da, do judiciário paraibano, do presidente do TJ, do desembargador eu Márcio Murilo, Guido. competente Márcio... Murilo. Também ele começou dizendo, eu quero rever essa história do, do décimo querendo receber integralmente, vamos continuar batalhando por isso. Mas aí resolveu cortar, no, apertar o cinto, porque já entendeu que o jogo também vai ser duro com o João Azevedo que o do vai continuar bem achatadinho. Seria Vamos interessante lá. também que o, o, o esforço no sentido de, de cortar o que eles chamam de penduricalhos. Né? Ah, sim. Se isso fizer isso, você pode ter certeza que a economia vai ser muito maior do Questionado que Questionado por jornalista em Davos, o presidente garante que se houver provas, se, ah, houver se houver provas, que o filho Flávio errou, ele pagará o preço. Relatório da Fenage aponta crescimento de violência contra jornalistas. Três casos foram registrados na Paraíba. Deputado Júlio Lemos volta a atacar governo e ameaça: "Não estou sozinho, não paguem para ver". Ai ui! Mas, Ai quer que dizer medo. O ele não explicou, não. A... Não, ele fala de perseguições, por exemplo, ilustrando com o caso do delegado Lucas Sá. É, fala também de perseguições a Valber Virgulino. Perseguições? Enfim. Que tipo de perseguição? Não, por exemplo, Lucas Sá teria sido rebaixado, estaria até inclusive de malas prontas para sair do Estado, porque, enfim, falou do governador, mencionou o governador na, naquela Operação Cartola. É, ele fala de perseguições, né? É, nomina o Lucas Sá, o Valber Virgulino e, me parece, o Dorta também. E acaba chamando, em função disso, o governo de gestapo nazista paraibana. De, só... E no final, de, de, eu não estou sozinho só... não, paguem para só... ver. Deixa eu só trazer aqui um assunto que é muito interno nosso, mas que causou muita polêmica ontem hum. nas redes sociais. Os principais blogs e portais do Estado, vergonhosamente, uma guerra de portais e blogs na Paraíba, que na essência ninguém, pelo menos quem não é ou quem não quer ser filiado à Mid, entendeu nada. A Mid divulgou uma foto. A Mid, para quem está em casa, é a Associação de Mídias Digitais e Portais e Blogs da Paraíba, presidida pelo companheiro Aroncid de César Madri. Foi convocada pelo secretário de comunicação, Luiz Torres, para ficar sabendo ter detalhes da nova premissa logística de veiculação e pagamento ao governo, do governo do estado para sites, blogs e portais. Hum. O que ocorre? Parte da mídia digital... Entendeu que essas regras tinham sido feitas pela MID. E a MID teria ido questionar a SECOM. Só que foi o inverso. Quem convocou a MID foi o secretário Luiz Torres para apresentar um TAC com. O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, que a partir de agora, valeria isto para portais e blogs. Volume na... de acesso. Volume de acesso. Isso... É... Oh. Isso. Isso é... e, e... Enfim, mas só para deixar claro. A mídia técnica, sabe quanto é que eu vou acreditar? A mídia sabe que, técnica. Primeiro, foi a MIDI, sim, quem orquestrou isso, óbvio. O não, governo pediu. Não foi. Agora, foi o, não. Governo o, do governo... Estado, o governo do Estado, o governo do Estado sempre pediu relatórios do Google Analytics. Então, o Estado sabe, desde a idade das trevas, quem é que tem acesso. Sabe, inclusive, que muitos acessos são comprados. Ele tem esse relatório. Mensal, de to, em todos os portais e sites e blogs não, que ele Não, mas não foi a MIDI, A MIDI, que é feita pelos maiores, pressionou o governo para que esses dados fossem, enfim, respeitados. Legislaram em casa própria, não, de, não, não, bateram não, a mão não, na não, mesa... Não, não, não, não. Não, eu não, digo porque não. eu sou da diretoria, não teve isso sinto muito mas não creio mas, não o, teve mas critérios, esses critérios nem nos acabam teus. acabam não é, creio em ti nem nos teus e eu sei que não não não não, sul, não a midi a midi não teve nada com isso a midi não teve nada com isso mas a, mas, mas, mas isso. Mas a questão Fabiana se o critério beneficia os grandes é aquela história de Mateus né acho que é Mateus né que, é. que sempre beneficia quem está ou seja mas, é, é, é algo que mais vamos vamos Dilma vamos. o governo é isso, Dilma, o governo Dilma é, é bom é, alertar é, é é é é bom alertar Doutor Luiz Torres tudo bem que talvez ele esteja ele tenha ele tenha agido de acordo com pelo ação do ministro, do tribunal de tribunal contas, de né? contas um TAC. só que isso não é só que obviamente que isso não não é algo totalmente isento aí de só que é o tribunal de contas quer dizer que, que seja é, o, o governo Dilma foi na onda de, de estabelecer critérios baseados na, no que ele chamava de mídia técnica. E, e acabou jogando as feras os, os pequenos sites e blogs que, de alguma maneira, atuavam de maneira mais independente, não, não faziam parte das grandes, dos grandes grupos familiares que dominam a comunicação no Brasil, que no Brasil são sete ou oito, Globo... Uhum folha de São Paulo, tal são grupos são grupos históricos que controlam Silvio Santos, essa turma toda é o, a Record, etc. Então o que é que aconteceu? A Globo continuou ganhando muito, né? Os grandes sites continu, continuaram recebendo muito recurso do governo, recurso público do governo, ao passo que os blogs, os, os blogs de menor projeção, mas que tinha seu público também. Né, acabaram se, se prejudicando. Por, por quê? Porque você. A tendência é que, óbvio, o UOL, G1, é que tem toda uma mídia por R7. trás, R7 e tal, tem um, muito mais acesso. Por quê? Porque tem uma estrutura maior também. Mas tem aqui, TVs aqui, por aqui, trás, aqui, por rede, exemplo, uma, uma redações de jornais. Os portais do sistema mas não são às vezes tem um, um blog que tem apenas um, que é o caso da Adriana, é o meu caso também, por exemplo, eu não tenho anúncio do governo. Então mas mas vai vou... chegar a mídia técnica para todo mundo, até porque é? tem então, alguns portais tem. que têm uma audiência segmentada. Está lá nos critérios também. Não é só... O único critério não é acesso... Se fosse um único critério, acesso, tudo bem, mas não é o um único acesso. Bom, eu oh, acho que o por, governo por exemplo, se dobra, o governo se por, por, queda de exemplo, joelho diante por, por da exemplo, força dos maiores. Por exemplo, você acha que um blog. Ou, ou seja, um, é, é. um blog. Agora a um questão, blog, por um blog, exemplo, um blog, dizem que a TV Arapuã recebe mais do que a TV, pa, a TV Cabo Branco. Quer dizer, o governo nunca prestou atenção nisso sequer, que, que, é, que é legal, que tá, Deixa eu ver no molhado. Deixa, deixa, Ela... deixa, isso está na deixa eu lei, lá. gente. Deixa eu o critério lá. de investimento de mídia nos, nos veículos obedece ao alcance desses veículos. Isso. Você isso está no superfície para a TV, para o, normal, é o para problema? A rádio, qual é o problema blogs. disso? O problema é que o governo não obedeceu isso, pelo que se vai, Mas vai, vai, vai obedecer. Então, pronto. Agora, eu acho que deveria ter tantos outros critérios para isso. Por exemplo, um portal para receber mídia do governo do Estado, além de mídia técnica, por exemplo, um portal que recebe 30 mil reais de uma prefeitura municipal de João Pessoa. Ele pode ser portal de uma pessoa só, de não ter uma empresa não ter não de não ter um uma empresa criar, né? uma sede não ter funcionário de não ter um por exemplo um portal do interior do estado que fature 20 mil do estado não ter um jornalista para assinar o portal tem vários outros critérios isso, que podem ser discutidos é. esse é tão um problema de o problema é que, dos nossos zumbis é uma maneira que é uma, é uma maneira é uma maneira essa é uma maneira me parece tão óbvia quem quem trabalha na imprensa quem tem algum contato com a imprensa que é essa maneira de, de, de é, digamos assim, é, estabelecer uma renda, transferir renda do Estado para um jornalistas é. que cumprem uma função política, porque está uma lei só. Criam, muitas vezes o blog é apenas uma maneira de, de ter uma, deixa, uma renda a mais. De, deixa eu dizer, é. então todo mundo ah. cria um blog, Exatamente. bota lá o anúncio do governo, eu, recebe um valor por aquilo e. Deixa eu dizer aqui. Isso é Só para vocês terem. Deixa eu dizer porque fica porque não é doméstico. O, gover o governo eu não fica, queria, eu não se nem, preserva eu não na queria, condição. Eu não queria nem chegar a isso. Mas deixa eu dizer uma coisa. Sabe por que não é? Por exemplo, o presidente da AMID tem um dos portais mais acessados do estado, que hum. é o Mais PB. Nunca teve, nem vai ter, nem está atrás de PI do estado. Era um CID. É o presidente da AMID. Mas, mas tem de outros mas tem de outros de não mas, mas ele não está defendendo não ter, pode não ele ter, não está defendendo do governo do estado, mas certamente tem de prefeituras mas, principalmente de uma mas, pessoa a fala por si só se, for, se fosse para pensar em si ele ia dizer ó tá aqui então o meu tem que entrar eu acho que deveria ser eu acho que você não deveria ter jornalistas e nem meio de comunicação alinhados é, ou com prefeitura, que significa alinhamentos a grupos políticos, é isso que significa isso, né? Porque quando o Estado deixa de financiar determinados, determinados sites para financiar outros, ele está estabelecendo que aquele elite segue, e você olha a linha editorial de cada um, percebe imediatamente o, o motivo do porquê o governo do Estado não investe em, em alguns e investe em outros. Assim como a prefeitura de João Pessoa, a prefeitura de Campinas, as prefeituras espalhadas pelo interior afora fazem isso. Então, é, uma, é um tipo de... de é, você está regulamentando, a, a, a, a, digamos assim, a, uma relação que pa, é, chega beira à beira a promiscuidade, muitas vezes. Porque é uma, o, o, o político agora não dá mais dinheiro ao, ao jornalista. O, muita gente chamava esse de... Como era antes? O toco. O toco. Mas dá, mas, mas dá agora formalmente. É tudo legalizado. Só de sabe, Benevides... O velho pé de serra. Mas eu tenho certeza que isso não vai influenciar em, em, em, em, em, em, em, em, em nada. Acho que vai continuar tudo como Dantes. Não vai mudar nada de, de, de mais, não. Mas o que é feio e o que fica feio... Mas você disse que foi vergonhoso. Isso. É, é a troca de farpas entre oh, filho, colegas. Eu não... nunca... É, é o, nunca... é o salve-se quem puder. Minha coisa feia eu demais. A... Eu acho que é. A... <risos> a profissão que menos tem corporativismo é a nossa. Foi caco pra todo lado ontem. É nota Nota de de um lado, notícia de outro, ah, porque o site da MIT está fora do ar, ah, porque a empresa... Ah, tá... E, meu amigo, foi uma confusão. Ou seja, é, o nosso meio, que é o meio digital, que se fortalece no mundo todo, no Brasil inteiro. Você vê a Globo investindo milhões no Globoplay, milhões, milhões e milhões de reais, comprando séries caríssimas para... Disputar com a Netflix. A Netflix, no, faturando no Brasil 50% a mais do que o SBT, aí é o nosso meio, ao invés de se unir para brigar para fora, ele se dilacera. Ontem foi um, um, uma, uma troca de farpas em grupos, troca de farpas em notas, é, em, em, em notícias oficiais. Assim, parecia que era a guerra... Nunca vi nada parecido na minha vida. Nada parecido na minha vida. Mas eu acho que a luta dessas de, da, da, instituições seria para que. Ó, eu, Severino está maior... nos acompanhando da Espanha. Obrigado, viu, Severino? Obrigado de verdade. Tem muita gente aqui, muita gente aqui, 1.510 pessoas morreram. E alguém no Instagram. falou aqui, alguém falou aqui, deixa a Fabiano falar. Olha, se a gente. É, <risos> Faustão, Zoland. <dois> Severino, <risos> alô Severino, Hugo Lacerda. Buqueirão tem uma raide só para o prefeito falar, imagina o resto, o Hugo ah, Lacerda está dizendo é, aqui. Mas é isso. Valeu, ah, Hugo. Em geral, os governos, as lideranças políticas tratam a imprensa como um Maiara, um Maiara do, 25, do, deve ter do... mandado para mim diretamente, já que eu transmito, sem moral para falar de Bolsonaro. Sem moral ou não, eu, pelo menos, não sou processado, sequer sou réu ainda, por corrupção, tá? Não, não, não, não, não, não, não, não, não posso não ter moral para falar de ninguém, mas meu amigo, o negócio tá ficando pesado para quem era moralista eu nunca fui moralista, Ah, eu sou ético, eu sou nunca, nunca nunca tive essa essa peste nem quis ter, quis Adriana? De ser o rei da moralidade, Nunca nem um, se esforçou. O, o, o paladino. Não, professor, já. Não, eu sou transparente demais. É, nisso, nisso, Fabiano tem uma. Transparência. Tem uma diferença, guarda uma diferença importante, porque tem muita gente que se, se coloca numa condição. De defensor da moralidade, quando vai ver aí. É só. só, só Não resiste a uma aproximação do ah, coaf. Ra que... Ramaiana, tá na Espanha. Ramaiana, vai lendo aí, Adriana. É... é. Minha sogra, dona Vilma, tá dando um tchauzinho aqui. Dona Vilma, vai lá pra casa, viu? Não suma, não. Minha sogra, é. A é. Minha Vilma. Ela é. Homem que fica. Que é a Maria. Tem, tem um, um Tem caba... gente aqui, 1.600 pessoas. 1.605. É, um abraço, Fabiano. Manda um beijo pra minha filha Adasa. Eu acho que é isso. É, Jucurutu, Rio Grande do Norte. É mesmo lá perto de, de São Bento. Jucurutu. José Ivo. Jucurutu Pierre, fica Richard. perto. Isso, Pierre muita Richard. gente. Deixa eu ver aqui no Face. Aqui. Falando em inglês, Pierre. Richard. No Face aqui tem muitos comentários. Muitos comentários. Rosivaldo Ferreira. Desterro Nil é, Nilda Vieira. Moro em Mata Redonda, obrigado, Mi. Nilda Vieira, Sérgio Macedo, de Araruna, Hélio Araújo, Rosildo Ferreira, lá de Campina Grande, é... o cara, Bolsonaro, tem poucos dias de governo, calma, os planos estão tá por vir, diz o Hélio Araújo. Essa, essa, essa, essa paciência que esse pessoal o hoje... O cara é ficha limpa. Belisário Moraes, um abraço, obrigado pela audiência. Leninha Silva, obrigado. Bolsonaro, simplesmente o melhor Alex. Alex Lima. Ei, tem alguém falando do motel Escalibu. Josinaldo. Da, de onde? Hum, tá no motel. Tá bem melhor do que a gente, viu? <risos> Luciano Alves só, lá de Cajazeiras. Só, só espero que ele não faça todo ao vivo, né? É <risos> verdade. <risos> rapaz, eu tava bombando o um negócio, viu? Graças a Deus. Parece que deu certo, viu, pastor. Parece que é. deu certo. Quando Deus quer, é assim. Graças a Deus, né? Acima ah, de tudo. Ah, Já que estávamos tratando sobre coisas do nosso umbigo, da nossa paróquia hum. jornalista, é, é, eu queria me solidarizar com a, uma colega muito inteligente, a Luz Calacerda, que é dos quadros da SECOM Municipal, que teve o, o contato dela no, no WhatsApp é, clonado e aí usaram indevidamente porque a Lúcia é uma pessoa que tem muito trânsito na, na imprensa, fala com todo mundo, é um dos WhatsApps mais conhecidos. Gente, gente, gente boa, batalhadora, batalhadora, muito Isso, trabalhadora mesmo. Concordo, concordo. E aí clonaram o WhatsApp dela e ficaram só fazendo aquelas sacanagens, pedindo empréstimo, falando bobagens. Ela fez o refez o boletim de ocorrência, já está tudo é, registrado na polícia. É só lamentar com a nossa, né, a, a desventura da nossa colega luz Lacerda, que não merecia isso. Ó, oh, quando eu começo a falar aqui, tem muita gente. Tu é o cara de Campina Grande, GMS Silva, isso é no Facebook. Erislane Santos, manda um alô para Araruna. Que bom que você está de volta. Erivaldo Barbosa, Adailto Julião, de... Fátima Moura, bom de dia. De Mulungu. Mulungu. Fabiano, você tem minha admiração muito tempo pelo fato de assumir suas posições. Exatamente, eu sou assim. É... Tem mais gente aí, Adriana? Pode... Ah, tem demais. Graças a Deus, né? Graças a Deus. É, deixa eu trazer Norma aqui. Norma Suelian, de Campina Grande, Adelson. Jamais. Já, Jancie Emerson Pereira, lá em Cajazeiras. Odete é Oliveira. isso que a internet, tá vendo, professor? Que a internet nos traz. Nós estamos falando para o mundo inteiro, sem precisar de concessão. Isso. É? E falar o que a gente acha que deve, né? Que é, que é... Como disse William Vaca, tem o patrão no ponto. E esse foi um dos acordos que eu fiz com o professor para ele estar aqui, como dono da empresa. Professor, você vai ter total liberdade. A Diana sabe disso também, já trabalhou comigo. Se tem uma coisa que eu não faço é cessear. Lá no Correio, na Paraíba, por mais que tivesse pressões, o Elton Farias é a prova disso, mas eu sempre dava um jeito da notícia estar na, na, na, na escalada, mesmo sendo o governo. Não tem que dar um jeito de dar. Nem que dê e eu tenha que defender arduamente. Mas tem que dar. Então é isso que tem que se fazer. Assumir posições. É, é, vamos falar só mais, mais um pouco sobre essa história da violência contra jornalistas? Três é, casos? Qu Quais ano foram passado. esses casos tá da, aí, da Paraíba? Vamos uma olhada aqui? Deixa eu, num, eu, num, ver, num, eu num, ver. Posso? Num, não, na verdade, a, a, a, tem esse relatório da, da Federação né, Nacional de Jornalistas, falando de um, de um crescimento de casos de violência. Foram 135 ocorrências ao longo de 2018, muitas delas provocadas na cobertura dessas manifestações todas, Lula livre, Lula preso, Bolsonaro etc. Na Paraíba, três casos foram registrados, o mais violento deles. É, a vítima foi o radialista Severino Faustino. Ele é, foi morto em Cubati, em, em outubro, em outubro do ano no, passado. Na eleição, efetivamente, né? É, exatamente, na eleição. No período eleitoral. Aí, tiveram dois casos aqui, João Pessoa, Ludmilla, que era repórter da TV Correio, e o Oscar Neto, acho que é da TV Tambaú, né? Oscar Neto. Ambos foram agredidos enquanto faziam reportagens. Ludmilla por um entrevistado, Oscar por manifestantes... É, que, que pediam a liberdade de Lula é, eu, eu temo que Essa coisa venha a se aflorar A partir de agora Temo que se aflore Até porque mais porque o filho do presidente, o Carlos Bolsonaro Ele vai diuturnamente As redes sociais dele Chamar o jornalista de bandido né? há uma incitação muito clara ao ódio a quem faz cobertura, quem critica o governo Bolsonaro, ele fala de vagabundos, de bandidos, de corja, de vendidos, de malcomunados, destila ódio diurno de contra contra a imprensa. Desqualificando a, a quem dá a informação e não e não discute o que o que e não contesta principalmente, porque esse caso Queiroz, por exemplo é aí na, na, na mídia já há uns dois meses pelo menos né e as respostas que foi que se tentou dar a ao caso né tanto tem, a, a do próprio Queiroz quanto a entrevista tem do, a consistência do Fábio de Bolsonaro, uma gelatina não respondeu ah, absolutamente só, nada porque negócio, também já... não tem o que responder não, e, são e, dados e, muito consistentes que fica realmente e difícil. da laranja mecânica da laranja mecânica, o Flávio Gates deriva agora para as milícias. E aí ele responde, quando perguntam como é que tinha a mãe e a irmã de um miliciano no seu gabinete. Ele faz, não, não tem nada a ver com isso. Quem, não, quem nomeou culpa foi o motorista. Do motorista dizer, também. Avalia. O teu motorista... Nome, contratando pessoas, você não tem nada a ver com Daqui a isso Daqui a pouco vai ser o chefe, o chefe vai ser Queiroz e Flávio isso. Bolsonaro é o funcionário Deixa eu só registrar da, aqui da a, a presença Do técnico Do meu trovão azul do sertão Atlético Clube Cajazeirense Tá aqui, o, como é o nome dele? Ederson Araújo foi Você Araújo. foi presidente? Fui, fui campeão em 2002, o único título Que o trovão tem Aquele que você uma vez tentou comprar o título do campeonato, mas aí o juiz disse que eu não podia ali, porque o time não foi, passava a, do, campo, ali do foi, campo? Foi, foi, quando eu disse isso na TV, o Botafogo, foi no rádio. Não, na TV também, o Botafogo quase me estuprava nas redes sociais para querer o título de volta. Aí depois, Deus é bom, né? Depois veio aquela rebordosa. Foi o seguinte, a gente, na época, um amigo meu tinha poder na cidade. É, foi lá no juiz, né? Aí cinco conto, né? Porque era dinheiro. Contra é o 13. O 13 meteu 2 a 0 no outro vão. Aí o homem era valente foi atrás do meu dinheiro. Some. Não vamos, nós vamos. E lá tem uma <risos> sala de árbitro confortável, né? Eu acho que é o único estádio do, do, do, estádio do estado que tem uma sala tão confortável daquela para árbitro. No perpetão, tem uma sala bem confortável. E tem que ser assim mesmo. Ele bateu na porta, botou o revólver na cara do juiz. Me desceu o dinheiro, ladrão. Ele disse, como é que ele ia ajudar seu time? Não passou do meio de campo? É, tem, tem coisa que não dá, né, doutor? Tem coisa que não dá. E o futebol, outra vez, é, quando eu fui buscar o árbitro, na entrada de Marisópolis, ele já vinha com o presidente do Souza no carro. <risos> é isso é futebol. Era assim o futebol da mas, Paraíba. Mas Fabiano, essa, aqui aproveitando para o Ganso. Era assim o futebol da Paraíba. Operação Cartola, por exemplo. Tem uma coisa muito estranha na Operação Cartola, que é o seguinte: fala-se muito de combinação de resultados e tal, mas não tem um jogador que foi indiciado. Como é que dirigente pode combinar, pode combinar resultados se não tem jogador envolvido? Porque os jogadores estão lá, tem. Os jogadores têm que fazer não, a parte não, o deles não sabe em campo. Não. Mas como é que o jogo. Um mas como é sabe, que não. se combina resultado, Fabiano? Se não, o jogador. Não, não, não, não, não, não, não, precisa, jogador não, sabe. não, precisa, porque o jogador joga para ganhar em todo momento. Sim, mas. Então, se o cara combina. Mas, um resultado peraí, aqui... mas se você combina o um resultado, digamos, o Botafogo tem que ganhar esse jogo. Ou. O, o Atlético tem que ganhar esse jogo. Né? Isso é coisa que não precisa aí, ser Aí O jogador, como é que as os jogadores, é aquela Mas tem aquela história, tem, tem, tem, aquela história tem aquela história do que é muito famoso que é, que é, professor. É a professor, fala, do, do, professor combina, não, a gente vai. Professor chegar lá, tá coisa. Tá, já tem, combinado tem com os rumos. Tem coisa, ruxos, tem coisa que não. não precisa dizer. É só o professor saber. Mas me diga uma coisa. Se o professor souber não, eu não estou, eu não estou aqui isentando nenhuma nenhuma situação. Que eu só eu só estou achando que em, em combinações de resultado, como a gente já viu, inclusive o próprio, a própria Rede Globo mostrou uma, uma matéria, aí nesse caso, nesse caso, com, com sites de apostas, o, o site, o, o, que aí aposta na segunda divisão de um jogo da segunda divisão do Rio de Janeiro, né? aí vai lá, compra o goleiro, mostrando, né? porque o resultado tinha que, tinha que ser, porque o site de aposta é a vitória e o o resultado, gols, no meu aquela tempo coisa não gol, Aí o cara tinha que. Mas aí hoje tem. Eu hoje tem no meu tempo. Porque tem o que... seguinte: é, é, você não tem como, não existe como. Essa história de só o dirigente. É aquela história que você acabou de falar. É, deu, deu dinheiro para o árbitro, o time do, do Atlético não, não fez a parte dele, que era jogar bem para tentar ganhar o jogo, e o juiz não teve como ajudar. É? então eu acho que, que falta isso na operação cartola você escuta fica... a voz Mas a experiência. Mas deixa, deixa só dizer, já experiência tá tem, tem coisa que precisa acontecer ele está dizendo que controlou o justi o, agora o, que, o fato o, dizer, não, não é? entregaram oh, a merca... o juiz não entregou a mercadoria depois de ser campeão paraibano o atlético foi para série c do brasileiro eu lembro esse ano isso foi em 2003 e o bahia que era um time que era fiat era patrocinadora que acabaram de contratar Sérgio, o ex-goleiro do Palmeiras Sérgio Narizão hum. e nós, O jogo de estreia de Sérgio foi contra o Atlético Precisava de uma soma de gols De uma soma de gols Para ir para a Série B Não adiantava só ganhar do Atlético Tinha que ganhar um saldo Mas precisava com, ter um saldo de gols Estrondoso Para ir para a Série B nós ficamos num hotel na Orla de, de Salvador e o presidente da, do Bahia foi lá com o diretor de marketing nacional da Fiat para que o Atlético tá, abrisse tá, tá, tá. as pernas. Só, pelo amor de Deus, vocês já estão fora da Série B. Sabem que vão perder. E. Deixa a gente fazer nosso Deixa saldo. a gente ir, ir para a Série B, é um time grande. O professor Reginaldo, grande técnico, figuraça. é que tá Reginaldo hoje, hein? Pernambuco, Pernambuco né? Eu disse, olha, é, o time de vocês tem que fazer o, o, o, o dever deles. Porque o nosso vai fazer o, o, o deles. Eu não posso chegar para um jogador que tem a chance da vida dele num jogo contra o Bahia, olha de fazer bonito, porque tem coisa que não dá para combinar professor. Exatamente. Que vai, O cara não, vai entrar em campo. O Caba vai entrar em campo para dar o sangue contra o, Botaf... contra o Bahia. O Brasil todo transmitindo. Não tem o que fazer. A não ser Aí que, que, que, a chegou... não sei que chegue com a mala. Aí não, a mala, Aí escute. Joga... Nem assim. Aí distribui nem assim. Aí ele pagou a despesa do hotel, sem ninguém pedir. Tem qualquer que não precisa conversar? Pagou a despesa do hotel, do time. Sabia que o time era pobre. E fez o acerto com o cara do ônibus. Também ônibus primeiro andar que levou o Atlético. O que eu disse? Tem coisa que não dá para combinar. Três minutos de jogo. Tinha um tal de Junho que era centroavante do Atlético. Fonte nova lotada. Eu nunca vi algo tão arrepilante. A torcida do Bahia. Ei, paraíba, vai para aquele canto. Era um negócio de louco. Só para nós vamos apanhar aqui. Vamos morrer aqui dentro, sério E eu fiquei dentro do campo mesmo Cinco minutos, Juninho Juninho Bahia, não era? Juninho Bahia O apelido dele era? Mineiro, juninho Mineiro Cinco minutos de jogo, matou no peito Puf! No ângulo, 1 um a 0 contra o Bahia Meu amigo, esse estádio Quase abaixo imagine aí, dá pra combinar? Re hum, resumindo Mas é o que eu estou afirmando aqui resumindo sou, sou... Resumindo O Bahia não fez a quantidade de gols que precisava para ir para a Série B. Venceu? Venceu, venceu por 3x1, mas não fez a, a quantidade de gols. Que não era é. um timaço, era um timaço, foi nova lotada. Um jogador, o salário de Sérgio, o goleiro do, do Bahia, pagava o salário de todos os jogadores do atleta durante um ano. Deixa eu, de, agora deixa eu dar, por exemplo, você deve ter acompanhado também, não sei, em 2007 o Nacional foi campeão. Paraibano e foi para série... a série C. Vice foi o Atlético, série C. Visto foi o Atlético 3 a 0, 3 a 0 de o que... volta o, no, o, no nacional. No Zé Cavalcante. O nacional foi até até, até a, a, o, o, o torneio final do entre os oito. O que é que a CBF fez para impedir o Nacional de porque o Nacional estava muito bem. Aí a Bahia estava né, na série na, na série C naquele tempo tal. O que é que a série, o que é que a CBF fez? Proibiu o Nacional de jogar no Zé Cavalcante passou a jogar em Campina, ou seja, é, é, nunca tem acontecido até então. Não aconteceu Isso. várias vezes. Nunca aconteceu. Ó, meu amigo, você vê jogos da Série aconteceu. C. O, jo o, jogos o, o, o Souza mesmo, estádio. o Souza mesmo teve que bem antes de que você tá narrando, deve que vir jogar contra o Flamengo aqui. Não, mas aqui, aí, aí é um acordo, aí é um acordo. Não, não, não, por... não, não, não, é, uma... não, é porque mas, o estádio mas, não, não amigo, tinha condições. você acha que o Souza? Lembra, lembra? Meu... 95, eu falei, eu tava no no amigão, eu fui esse no jogo. amigão. Esse jogo foi o jogo que Romário tava. Romário, fez um gol. Romário, fez Romário um jogou, gol. jogou esse jogo. 1x0, 1x0. Caçote deu uma bicicleta, oh, bateu oh, na trave, oh, o velho Fabiano. de Mas, Fabiano, Fabiano, veja bem. É, é diferente porque, claro, o Souza, o Souza teria a oportunidade. O Souza, primeiro tempo, difícil, dificilmente seria, passaria para a fase seguinte. Tinha uma grande oportunidade de jogar no Almidão, estar estado lotado na estreia de Romário. Você acha que o Souza ia perder essa oportunidade? Né? aí é, o nacional é também que eu tô o nacional Tem jogou coisa que não dá com, o nacional o nacional jogou com o Fluminense quando foi para a Copa do Brasil jogou com o Fluminense aqui em João Pessoa também então são situações diferentes porque a, a, a Copa do Brasil para muitos, muitos times eles aproveitam para ganhar ganhar dinheiro com a renda nesse caso específico aí não aí é óbvio que o que o atleta o Nacional, tendo, tendo a oportunidade de ir para uma Série B, naquela tem época... Uma tem uma renda... De... Óbvio que ele troca. Agora, o que é, é uma maneira que a CBF encontra de, fa, de é, beneficiar um clube como o Bahia, como os grandes times que estavam naquele tempo, e lascar o Nacional, que é o time de... É o Nacional, o time lá do, na época, o Palmas, que jogou, que é de Palmas, jogou em, em Teresina. O a vaga para a Série B? Então aí é, é uma maneira é uma maneira indireta de ajudar o time que não que não é pelo pelo porque ele sabia que se eu fosse oferecer dinheiro porque o um, o time que leva a mala aí compra o jogador compra assim eu, eu, eu não eu assim nesses casos eu não conheço caso de jogador e, e técnico pra, se vendendo para tá? ganhar mais para hum, hum. estimular eu acho legítimo que, por exemplo, você tá, chegasse o time não, o que estava pisando, o bicho, né? aí o atlético, o time, o time que tá pisando o resultado do atlético, chega lá e estimula o jogador. Não, não abrir o jogo, é, aí é diferente. Foi Porque o que acontecendo nesse Aí caso. é uma atitude anti esporte Você pode estimular o jogador a jogar mais. Deixa né? eu dizer, e, e o pior é o seguinte, que a gente... Que talvez tenha acontecido. Mas o céu é o seguinte... <risos> o homem da mala do, do time que estava pisando o do resultado do, do atlético tem ido lá falar que também... Não, <risos> o problema é o seguinte, é que o Botaf... o, o, o, o, o, o, o atlético... é não tem coisa que o professor sabe, que não se combina. O jogador... Por exemplo, Jiqueta contra o Bahia. Jiqueta era um, um... acho que o professor conheceu, ouviu falar em Jiqueta. É um, um lateral esquerdo do, do, do atleta que contra o Bahia comeu a bola. Ah. Que deu, acabou o jogo, o Bahia queria contratar ele lá no Perpetão. Pois é. Não Mas o seu depoimento só confirma as suspeitas que eu tenho em relação a essa Operação Cartola. Porque... Parece que... Inclusive, pela, pela maneira como, como é, alguns... Por exemplo, foi ninguém do 13. É, é réu agora? Ninguém do 13 foi. Você tem, aí você tem gente do, o presidente do Campinense combinando, aí acertando o pagamento com, com o juiz. Combinando até o momento que foi entregar Nala na no hotel. Aí tem os juízes... É, falando de suspeitas de, de favorecimento do, do, do Campinense no jogo contra o Botafogo. Então, como é, como é que é possível. No você meu, no ter No meu um... tempo não era tão é... escancarado assim, não. Tinha que ter. A... O romance acabou, na verdade. Mas aí que estava. É. Tá, tinha que ter Fabiano. um romance. Fabiano, tinha eu vou que dizer o um... para você. Eu, eu, Hoje não tem mais, não. Eu assisti. E romance eu... com arma em punho? Não. Fabiano? Não, mas tinha. Você mas Fabiano... um... a abordagem era diferente. Você, você, quem assistiu Hoje... o Campeonato Paraibano, um Lima Souto aqui, pode até Acho ver. Aí. É, né, é, mas são mais pragmático. né? Mais Qual foi o resultado? Qual foi a interferência do árbitro, de algum árbitro? para favorecer qualquer time da série. Eu não vi. Eu assisti vários jogos no Almedão assisti pela TV, na época, acho que no, da TV Belo tinha Interativo. também, Esporte Interativo também. Eu não vi nenhum, nenhum um árbitro que... Nenhum, nenhum resultado que tenha sido resultado direto da intervenção do árbitro na partida. Erros sempre existiram. Eu não estou dizendo que aqui o teve, futebol teve, teve, é um, teve formato... Um, teve uma semifinal gente... que um árbitro deu 56 minutos de Atlético Campinense em Campinas Só deu... Só acabou o jogo depois, 56 minutos, quando o Campinense empatou. Aí, brincadeira. Mas aí é diferente. É, era, aí, era, aí, era... Tem é coisa diferente. que é escancarada, né? Aí produção? é diferente porque você, por exemplo, uma coisa é você dar o pênalti. Um pênalti que não houve, por exemplo. Não, ele esperou outra, o gol. Esperou outra, o gol. Não, mas como é que ele pode esperar o gol? O não, cara não vai não dar era, eternamente. Não era 45? O, é como não eu, era você 45? Tem, o time tem que fazer a parte dele. Mas não era 45? Dele. Ele foi até 56. Não, mas 45 tem um... Então, foi até 56. Eu não me lembro desse jogo. aí Eu também não estou defendendo a posição do Campinas aqui, não. Mas, eu tô defendendo o seguinte. Às vezes o Atlético tá lá, está pisando o resultado. O, o jogador cai. Não sei o que é... Aí os caras fazem toda cera e não quer que o guarde... O que nós temos que fazer é, primeiro, parabenizar o Ministério Público pela ação, porque essa, essa era uma ferida exposta há muito tempo. E o Ministério Público foi nessa ferida, tá? É, o delegado Lucas Sá tem que ser parabenizado, corajoso, destemido... Tá. Mas mas Lucas Sá não foi parabenizado não, inclusive desde que eu estou... Ele eu, apresentou eu, o resultado dessa operação, eu, eu... ele tem sofrido uma desventura. Agora funcional. eu eu estou, eu estou mas, o parabenizando. Mas eu mas eu quero fa fazer o contraponto. Eu estou o parabenizando, também. eu quero fazer o contraponto também é o seguinte, porque esse esse sistema de vazamento, porque foi escandalosa a atitude do chama Paraíba aqui. numa operação que envolvia vários outros clubes e só deu destaque ao Botafogo. Logo no início vocês devem lembrar que só parecia que era o Botafogo que estava envolvido. na Não, agora tá Carcola. falando torcedor. Tô falando, tá falando torcedor, o mas alguém, mas alguém, alguém, que acompanha e tenta e tenta analisar as circunstâncias. É, mas era o, para... maior, ora, era o maior beneficiado, ora, beneficiado era Não, do Fabiano. o era o, o maior professor. beneficiado ora, o, Botafogo, foi? o campeonato oh, oh, oh, comprado. Meu amigo, meu amigo como tá é que o time o campeonato É a, a mesma coisa comprado. de você dizer agora, por exemplo, Flamengo com um time que tem vai precisar de árbitros comprometer sua, sua condição de qualidade favorito. qualidade técnica, né? Para comprar árbitro. Pelo amor de Deus, o Botafogo é um time que agora, por exemplo, o Botafogo, como era no ano passado, como era em anos anteriores, mas Você está questionando que... a operação, você acha que não tem? Não, eu como, acho que, que tem. Que os porque... dirigentes do Botafogo não, não fizeram não nada. Não tem, tem, mas não, não ficou não é demonstrado, ele, não. não ficou demonstrado para mim, não ficou demonstrado que houve combinação de resultados, houve ação de tentativa de compra de árbitros. Isso aí, as, as gravações estão claras. Mas também de, todo, de todos os dirigentes. De todos os dirigentes. Agora, o que eu acho é o seguinte. Você, você disse, essa, esse jogo aqui houve... Isso é mais houve, velho do que em 1900, dar com Rolho. Mas, mas hoje sempre, é o Botafogo, sempre o mas, Botafogo mas, foi mais beneficiado. Mas digo uma coisa, mas isso é diferente, Mãinha Fabiano. Hoje, sempre beneficiou Hoje, o Botafogo. hoje é diferente, hum. Fabiano. Hoje é diferente, porque hoje você tem TVs acompanhando, você tem lances sendo reprisados. O, o árbitro se expõe muito fazer. Sabe como é que o Arto pode dar? E a, a, sabe como é que o Arthur o faz? O, o Arto faz, faz o seguinte. Dá, dá falta que não houve fora da área, para lançamento dentro da área. Isso aí acontece. Uma forcinha, né Agora não dá para... Hoje é difícil que o Arthur comprometa a sua carreira. Você vê o prejuízo que causou aos árbitros envolvidos na Operação Cartola. Estão todos afastados. Nós vamos Alguns já, banidos ah, do futebol. Vamos já aos 50 minutos. já vamos, vamos conversar com o Ed Carlos. Daqui a pouco tem o, o nosso querido, querido Lima Solto. No placar digital com o, o, o, o, o Ederson Araújo. E não vai ter ninguém do Botafogo. Treinador não, não do Truvão Azul bem. do Sertão. É, Edson é de onde? São Paulo. São Paulo. É amigo de, de Neguinho do Mondrian. De Eu venho até de preto hoje. Pra... Neguinho do Mondrian, Lira. Mandar um abraço para ambos, o, o nosso Truvão Azul do Sertão. É. Já vamos para os 50 minutos. Para encerrar. Não, vamos... mas só pra é só para fazer um elogio. O Timasso do Atlético, viu? Parabéns, o É bom? É, o timaço, é bom. É bom. Pelo eu que não eu tenho vi acompanhado, agora, não é bom? Os resultados mostram os lances que eu já vi lá. É, do e, e, e, um, e o Lira. Um ótimo time. O Lira, ele é um. um... Jogar e ganhar do Atlético. O Lira é um Brasil, cajazeirense. Um... um cajazeirense que reside em São Paulo. Que o irmão é presidente do Atlético. Que tem muita infiltração no futebol. Por exemplo, ele é amigo pessoal do Gabriel Jesus. Eu digo isso porque eu já. Eu vi vários vídeos do Gabriel pedindo voto para o irmão dele, que é vereador. Enfim, vestindo a camisa do Truvão. É, ele é muito, muito articulado nesse segmento. O né, empresário de jogador famoso. E Deus queira que, que se repita, nunca mais nós tivemos um título, né? Foi em 2002 a última, num jogo por W.O. O Campinense não foi para o jogo. Porque se fosse e ganhasse, quem era campeão era o 13. Tem coisa que precisa combinar? Tá. É. Mas, Afinal, mas, era, se o campinense ganhasse, o campeão era o 13. O campinense não foi nem por Mas devia ter mandado o time reserva, alguma coisa assim. Vamos né? saber o que está acontecendo nas redações dos principais portais da Paraíba com mas, o Ed... Mas esse, esse título foi contestado na justiça, não foi? Foi, o campinense não, não foi danada. nem lá, foi. Então, Ainda nossa. hoje é, o Botafogo também que é o título. Alô, Ed Carlos, o que é que tem de novidade no giro dos, dos portais sites da Paraíba? Bom dia, Fabiano. Bom dia, Adriana Bezerra. Bom dia, professor. É, vamos trazer aqui o destaque dos principais portais da Paraíba, o que está repercutindo nesta manhã. O é Paraíba é um Paraíba trazendo destaque que a Paraíba perdeu mais de 2.600 vagas de emprego formal no mês de dezembro. Já em 2008, é, 2018, perdão, foram geradas 505.377 vagas de trabalho. É, o portal Correio traz em nota aí, o é, corte do SISU serão divulgadas em quatro horários. Então, os estudantes fiquem atentos, porque quem prestou o Enem aí, quem está concorrendo, é, concorrendo à vaga no SISU, é, vai ter essas divulgações em quatro horários diferentes para você que está é, disputando essa vaga, a vaga ampla. Né? O Maspb traz aí destaque um relatório muito interessante para... Os pedestres ficarem atentos, porque mais de 500 pedestres foram vítimas de acidentes de trânsito aqui em João Pessoa. No parem.com.br traz aí que jovens são suspeitos de atirar fogo em barco de turismo no, no município de Cabedelo. Já o portal T5, traz em destaque, motorista repassa carga de cerveja, comerciante de Pernambuco, olha só essa, e diz a polícia que o material tinha sido roubado. E um desses materiais aí foi encontrado lá no bairro de Afogados, lá no em Pernambuco. O Fonte 83 traz aí que a justiça é, julga improcedente a ação que pedia a cassação de Luciano Cartacho sobre a reeleição dele durante a campanha em 2016 para a prefeitura de João Pessoa. Então aí foi, é, a justiça julgou aí o caso sobre o prefeito Luciano Cartacho. A Adriana Bezerra traz lá no Clônica, Clônica da Vida Real, no adrianabezerra.com.br, sobre o Brasil envergonhado. Do que se trata, hein, Adriana? Eu só tem que ir lá, acessar e conferir o que, é que a Adriana está trazendo de destaque aí sobre o Brasil envergonhado. O professor Flávio Lúcio, no é, leiaflavieluccio.com.br, traz aí em nota, Eduardo Varanda disse que não violou o segredo de justiça e de justiça em processo contra Dom, é, Dom Alto Pagoto, né? Então, esses são os destaques dos principais portais da Paraíba. Fabiano, é com você. Um abraço, Ed Carlos. Obrigado pela informação, pelas informações. É, para encerrar, para colocar no ar o, o querido Lima Souto, é, eu não estou entendendo ainda o porquê do discurso tão agressivo de Júlio Lemos. Ele parece que está com ódio da Paraíba agora, depois que se elegeu. E eu não vejo necessidade mais desse ódio De ninguém para com ninguém Tem que descer do palanque quem Será perdeu que a previsão de ter um Lucena vai ser tem, tem que descer do palanque Quem, des, quem, des, quem perdeu E quem ganhou é. Agora, a única ponte que nós temos Com o governo federal Que ele é a única ponte que nós temos com o Bolsonaro Ele passa a Atacar o governo E ameaçar Paguem pra ver? Isso é. E eu não ando só, eu quero saber se. Eu, eu se ele anda acompanhado com a Melissa. Pelo de Flávio contrário, ele, ele era pra estar tá fazendo, sabe o quê? Não vai descontar pra quê pra Paraíba, não. Dizendo, sabe o quê? Ó, oh, eu tô aqui à disposição. A ligação que eu tenho com o presidente é pra trazer obras pra Paraíba, é pra ajudar o Estado, é pra fazer minha parte. Mas é. é... Tá muito agressivo o discurso. Júlia, é... eu, só, eu só tenho um conselho a lhe dar. É... Pisa um pouquinho no freio que o negócio está começando a feder para o lado de lá, para quem ganhou a eleição. Vocês, vocês começam a perder um vestal de moralidade, um verniz de moralidade. Perdem mesmo, estão perdendo, minha gente. Não adianta, eu não tenho nada contra Bolsonaro, não. Eu nunca votei no PT na minha vida, Deus me livre e guarde. Eu sempre fui tucano. Sempre fui PSDB, sempre fui Serra, sempre fui Geraldo. E sempre era, fui dizia, Aécio. E ainda dizia para primeira... mim, ainda dizia pra mim, lá no eu Correio o Debate. Respondi. Eu nunca tive bandido de estimação. Não, não. Mas, hum. quando eles oh. eram, mas quando eles eram denunciados, eu denunciava. Não, o, o, o, o Tucanato não, não eu, protegeu eu, a Eu, Aécio eu, não, eu sabia não. de Aécio. O Bolsonaro podia ir até pra cadeia. Agora um Tucano não vai, não. Viu? Mas é aí, legal. aí, eu, eu, eu, eu votei. Eu, eu votei em Aécio sabendo daquilo, não. Ah. No, não, claro que não. Aí, não não, ah, não, não. Ah, se eu souber ah, no, no não, negócio só, daqui, é daquela daquela neutralidade sabendo os detalhes não, mas de, de dizer não, não a, a lista não. de furnas existe desde não. 98 mas então é, é não sente quem só, disse que não, mas, não votou quem, a pessoa que disse não sabia de nada em relação a essa, como em bolsonaro quando em relação a bolsonaro também é óbvio que agora nós vamos saber muito mais. Muito os detalhes, mais detalhes como você falou, né? os detalhes. Mas, mas... mas a suspeita de enriquecimento números, ilícito de Bolsonaro era só comparar o patrimônio que ele adquiriu nos últimos 30 anos e comparar a renda dele. Pronto, só precisa é, disso. Simples assim. Pronto. Ó, a gente está tá saindo, já está se despedindo. Eu quero tá. também fazer outro registro aqui, nessa despedida. É, é... Deixa eu... Sobre... Antes, tem que respeitar os quadros, né? A ah, fake news do dia foi produzida pelo presidente Jair Bolsonaro em seu discurso em Davos, quando afirmou que, abre aspas, somos o país que mais preserva o meio ambiente. Fecha aspas, a afirmativa é falsa tá E o que bombou na web também. Rapaz, você, tem, você tá com a caneta pesada é com que os que? Bolsonaro, não, Meu eu, amigo. Eles são presentes na rede. Minha é? nossa senhora. Pera, vem cá, eu tô inventando. Valha-me Deus. É, eles dão muito o que falar, gente. Mas ao, ao destacar uma fake news é, relativa ao Bolsonaro. É... Logo depois E depois não... um bombou na web também. Mas é falsa? A, a, não, não. Bombou discussão. na web foi Flávio Bolsonaro, ah, é que reinou na internet depois o, da afu... prisão de miliciano suspeito de assassinato da ex-vereadora Marielle Franco do foi Rio de das, Janeiro. Das, das imagens mais patéticas que eu já assisti nos últimos anos. Né? Ele chorando Chorar, e ia suando um so... o nariz na bandeira. <risos> o choro oh. falso... E assumando o nariz da é, bandeira. Encerrar o programa de hoje, eu quero só trazer um, um, um, um, um, um, um, um parabéns extensivo ao desembargador Márcio Murilo pelo ato. Ah, mas é, tinha que fazer mesmo, não sei o que. Tinha, mas ninguém nunca tinha feito. É. Ninguém nunca tinha mexido na ferida. Ô, doutor Márcio, também conta os motoristas, a gasolina, foi o lá jantar, fez seguro -saúde, o seguro-saúde, o desembargador, mas, mas, o aluguel. o aí que tem auxílio, Mas ele já fez a parte dele. Não, tem muito mais a fazer. Não, não, mas começou, né? Tomara que, agora. Tomara que isso seja ele chegou uma a, ele chegou agora para acabar com essa beligerância entre os dois poderes, que é algo que, que, principalmente porque nessa guerra, nessa disputa, o governo do Estado, o poder executivo, é que tem razão. Eu, não tenho, eu nunca tive a menor dúvida de que o, tá o, o tanto Ricardo Coutinho agora como o João Azevedo eles cortam na carne, eles são obrigados, porque uma. Todo Até porque judiciário... assim. Tem... Uma coisa a lei... é a previsão orçamentária, não. outra é a realização de receita. Além do judiciário gastar demais, né? Você tem uma realidade de encolhimento da receita e não é justo, o... não é para o governo, não, o executivo não, é para o contribuinte paraibano continuar apagando, inclusive esses, esses excessos a, a, do judiciário. A receita do judiciário basicamente é para pagar funcionários. Exatamente. Não, e, porque e, e, o teto está caindo na cabeça exatamente. deles, né? Exato. Então, assim, eu fico certíssimo espero que seja o, pro, o começo de um processo de realmente de limpeza desses excessos. E o governo tem razão e, e pode falar grosso porque ele, está, ele, tem dado, ele tem dado exemplo, né? Fazendo cortes dentro do executivo Agora, eu queria terminar com uma homenagem bem singela a um ator muito jovem que... que Faleceu na madrugada de hoje, o Caio Juqueira. O neto uhum. de Tropa de Elite, um rapaz muito talentoso. Participou de muitas novelas, de, de filmes importantes, nacionais. e Infelizmente, não resistiu né, aos ferimentos de um acidente muito grave que ele sofreu e partiu. Edson, tem a foto dele, né, Edson. Gosto tanto de Caio Juqueira. Fiquei muito triste com vamos o falecimento dele. Vamos embora. Ele... Uma hora já. Meia hora que durou uma hora. Ô, oh, Paraíba! Boa! Adriana, meu nome é... É tchau, e só pra avisar, já que era 15 minutos, como professor disse, era 15, a gente foi chamado pra fazer 15 minutos, Porra. passou pra meia hora, agora já tá em um, eu quero... que um, o papo é gostoso, Eu é. quero um salário drobado. Nesse caso, quadruplicado. É quadruplicado. Por é? que os bonitão estão tá na tela mesmo? Que eu tô vendo aqui? Morreu? Morreu, é. Pô, oh, rapaz, eu fiquei não, sabendo agora. Não, o que era guarda. até que não é bonitão, mas ele era muito talentoso. Não, mas era bonito. Muito talentoso, eu fiquei muito, muito triste com a morte O que foi o, o... Ele o sofreu acidente. um acidente de carro. Meu Deus. Tava sete dias internado. E infelizmente não resistiu aos ferimentos e faleceu na madrugada de hoje. Abraçar o companheiro Décio Alcântara, também está por aqui, do blogueiro o, o Décio. O que criou essa confusão todinha aí, né? Começou não, não, com, pelo com contrário, ele. ele botou o dedo na, na ferida ah, hoje. Começou com a postagem que ele fez no blog, né? Isso. Sobre isso. é Para encerrar, acessem www.adrianabezerra.com.br .com.br ah, sigam nas redes sociais, no, no Instagram, gente. Como é no favor. Instagram? Eu queria tanto ter seguido no Instagram. Arroba Adriana Jornalista. Adriana Jornalista, arroba Adriana Jornalista. Pra comentar, para criticar. Fica à vontade. Professor Flávio Lúcio no Instagram é Flávio V. Não é isso? Flávio V. Flávio v. E o blog é LeiaFlavioLucio.com.br. O Fonte 83, você vai direto ao assunto... É o portal de notícias da Paraíba com notícias rápidas, sem mais delongas. Um abraço, até amanhã.